perguntas sérias, então tem que responder assim. Como você se preparou para interpretar o seu personagem? Há alguns anos eu trabalho com princesas Disney. Eu vi muitas gameplays e estudei a história de ambas. Eu me inspirei muito na Fada Azul do Pinóquio. Eu fazia o cosplay do Rio há mais de 10 anos atrás. Na verdade, Doutor também é, não tem muito o que pesquisar. Eu acho que eu sou muito louca mesmo. E combinou com ele. Não teve uma preparação em si. Eu acabei entrando meio que de gaiata. Não me preparei de jeito nenhum. Interpretação pra mim? De fato, eu não me preparei. Com certeza foi jogando muito. <risos> eu tive que treinar, claro, a coreografia, a melodia, guardar a voz, né? Pra poder usar durante o vídeo. You can my heart is soft to. No canal disse a gente criou primeiro o vídeo Mario vs 7. Mario, ah, só foi a princesa. E aí, o Vinícius criou o jeito dele de fazer um Mario mais realista, misturando italiano com português, aquele português. Maquê. Foi pelo reino do cogumelo, pelo reino do pau, e nada de pitch. E aí, basicamente, eu tive que imitar ele, tive que seguir o jeito que ele fazia pra que o universo fizesse sentido, né? É muito difícil voltar a fazer um personagem que você largou de mão há uns 10 anos atrás. Se eu encontrasse uma coquinha vestida de jogo no Instagram, era tipo. 2008, entendeu? Essa proposta era um desafio e... Eu não via que eu tava muito pronto pra fazer isso. Chegando aqui eu tive total certeza disso. Eu já vi que caçar muita informação. Sabe, um laboratório pra entender melhor o personagem. Em todas as falas e cenas que ele estaria. Já que ele não é um personagem lutador. Ele é tipo um cara muito calmo de espírito. Que por acaso foi parar na história do Super Mario. Lutaremos ao seu lado. A Tifa é mais seriedade e justiça e a Balzete é uma vilã, então eu tive que estudar duas personalidades bem diferentes. Entender as nuances do personagem, a gente acaba aprendendo ali depois de tanto jogar, entender a história. Tava faltando o um irmão Martelo e aí eles tiveram que escolher alguém pra fazer esse papel, né? Que foi usando aquela roupa toda colada, verde lá, que foi bem desconfortável. É que a gente teve tanto problema lá no dia da, da gravação que pessoas deixaram de gravar, e aí a gente teve que fazer algumas trocas lá. Eu só fui pra ajudar, tipo, porque foi o que da gente gravar lá no estacionamento e tá, tal, essas coisas todas. Então eu fui pra ajudar, pra tentar administrar de alguma forma, só que teve que fazer algumas trocas. Quem seria de fato o irmão Martelo? Era o coelho Só que aí no fim das contas deu um problema na produção Que eu tive que pegar o Haluigi Só que eu só fiquei sabendo na noite anterior Aí eu descobri que eu não tive que me preparar pra ser o Haluigi Porque aparentemente eu nasci pra ser o Haluigi. Aí eles me pintaram lá na hora Eu fui o Haluigi e simplesmente vingou Deu tudo certo, o pessoal gostou Eu fiquei muito surpreso que todo mundo tinha gostado Porque eu tava ansioso com isso também né Esse <risos> já veio direto <risos> Venci. A preparação maior foi pra terminar o Pokémon que vocês vão ver em cena. Porque a gente pediu pro Cosmaker fazer e ele não conseguiu terminar a tempo. Então sobrou pra eu terminar. O que aconteceu? A gente teve que comprar as tintas, tá? Olha aquelas tintas spray. Aquilo fed Que é um caralho. E você passa mal com aquele cheiro. E eu não comprei máscara. Então a gente tava num hotel pra ir pra BGS. Eu perdi um dia inteiro da BGS tentando terminar esse estário. Não consegui terminar nesse dia porque eu comecei a passar mal com aquele cheiro. Meu quarto ficou empicheado. eu tava fazendo escondido porque com certeza se eu perguntar tudo no hotel Posso pintar meu Pokémon aqui? Ele ia falar não E na verdade terminar aquela história Ou só terminei na madrugada antes da gravação Sei lá, na véspera do evento falaram que eu ia participar E aí eu fui E eu não sou uma pessoa que sabe atuar Eu sempre tive muito medo de público O cosplay tem me ajudado bastante com isso Mas mesmo assim o medo cai tá Eu acabei por criar algumas facetas eu sei um pouco mais do rei do crime que é o que eu também interpreto no cosplay né como era um filme de luta eu praticamente incorporei o rei do crime que seria o mesmo físico então o jeito de lutar do rei do crime poderia encaixar tanto para o dodorek mesmo saber nem as falas, é porque, assim, minha primeira participação foi bem pequena, que foi no vídeo do Super Mario Odyssey, vídeo excelente, por sinal, onde começa com Pauline, Mario, e termina com Ryu e Akuma, e eu faço uma pontinha ali, que foi maravilhoso. E uma curiosidade é que a gente levou, sei lá, 6 horas, sete horas pra gravar, foi, foi muito tempo, assim, só pra preparar o meu personagem aí, falando preparação física, colocar roupa, maquiagem, orelha, nossa, foi assim, quase uma acho que foi uma hora, mais ou menos, só preparando a estética do personagem pra depois gravar. Tava sol, galera derretendo, mas no final das contas, aquele pedacinho pequeno Cara, valeu muito a pena Foi realmente um sonho realizado Fazer parte do Link, né o papel do Link Numa websérie de um personagem que eu gosto tanto A minha franquia preferida é Zelda da Nintendo Então, nossa, foi sensacional Gravar e, e vivenciar lá Ficar na pele do Link, foi maravilhoso Bem-vindo, meu velho amigo. O que você sentiu durante a gravação? Sonho realizado, insegurança, dor? Calor. Tava um sol do caramba. Tava muito quente. O sol do cacete, todo mundo fritando. Foi o um calor, insano. Todo mundo tava sentindo calor. Sério, pior do que verão, aqui no Rio de Janeiro, 50 graus, tava aquele estacionamento da gravação. Imagina que é ganhar uma marca de bronze na testa. Tava um calor muito grande, mas foi muito divertida. Lutar contra a curva foi sensacional e a nossa luta ficou algo muito de a ligação do Otávio foi assim Tu vai pra BGS? Então, queremos gravar o Smash Bros lá Eu só tinha gravado até então um episódio Imagina ir pra São Paulo pra fazer uma filmagem Eu tava muito doente Eu até cheguei, ah, no dia anterior Até tipo, cara, não sei se eu vou conseguir Acho que eu vou desistir porque eu tô muito mal E no dia, tipo assim é, Eles deram uma força, incentivaram Teve um moço lá, que eu não me lembro o nome agora Me desculpa, mas que acho que era médico D Eu sou médico? E ele tinha vários remédios. Ele tinha passado por vários plantões. Tipo, cuidou da gente lá. Eu sem dormir praticamente uma semana. Ele perguntava toda hora se a gente estava bem, o que a gente estava sentindo, e isso foi muito legal. E eu também estava com febre. O que é querem é tratar? Eu acordei, comecei a me arrumar, botei cosplay e tal, aí o Léo e o Vinícius chegaram, e aí Renata, vambora, não sei o que, eu falei, gente, eu tô com febre. Porra, como é que você tá com febre? O caralho, a culpa é minha? A gente tava gravando no centro de estacionamento e as nossas coisas estavam no guichê do estacionamento. Então toda hora era tipo, Renata, vai lá buscar um não sei o que, aí eu corria, aí voltava, Renata, vai buscar água, vai, não sei o que, tava todo mundo fazendo alguma coisa. Aí o Vinícius foi lá, comprou uma porrada de remédio, comprou remédio pra mim, comprou pra mais gente da, do elenco que tava doente também. Ainda bem que a gente tem um médico na equipe, né? Muito calor, tipo, tava um sol Desesperador, assim, o dia inteiro A gente tava, eu tava ajudando, inclusive Se vocês virem a, a menina que eu contracendo Com ela, a Thalita, né, ela tava de bauzete Com as costas desprotegidas contra o sol Que aí eu, eu ficava tentando proteger As costas dela do sol, assim, no meio da gravação Mas a verdade é que foi Muito legal participar disso Porque eu nunca tinha feito cosplay, é, obviamente Eu tinha me fantasiado em, em coisas assim, mas eu nunca Tinha interpretado, e foi super Legal, porque eu fiz um monte de Amigos, eu fui recebido super bem <risos> Bom dia, bom, bom dia! dia, dia bom dia! Eles prepararam a gente, colocaram a gente no, no hotel lá com todo mundo. Então, meio que todo mundo se entrosou e virou uma turma muito legal, sabe? A gente continuou o contato depois disso. Teve o BRKS Edu que aceitou participar, foi super legal. A gente começou a se falar antes disso, a gente se encontrou, gravou junto lá na Brasil Game Show. E eu conheci a Mari também, né? Que tava de tifa. E a gente acabou ficando amigo. Depois de um tempo, acabamos nos apaixonando e hoje em dia a gente tá juntos também. Rolezeira, até da Rolezeira ali Foi muito legal, foi marcante na minha vida esse, essa gravação assim. Fiquei muito assim uma memória muito gostosa na minha mente. Pra cena tinha mais de... Não sei se passou de 20 e poucos personagens. Todo mundo que passava lá ficava vislumbrado com a gente. Eu, por exemplo, eu pude conhecer um dos produtores de Street Fighter lá. Eu vivi o um momento incrível de conhecer um dos produtores de um jogo que eu amo. Isso só pôde acontecer porque eu estava envolvido na gravação do Smash Bros. No Smash Bros... Eu acho que eu senti provavelmente o maior arrepio, a maior sensação de caralho, que coisa foda que nós estamos fazendo de todas as gravações do Nerdice até hoje. Quando eu me vi como Luigi, do lado do Mario, do lado do Link, do Ryu e de todos os heróis que estavam do meu lado enfrentando todos aqueles vilões clássicos de videogame, a sensação ali foi sei lá, tipo, se imaginar no um filme da, da Marvel, sabe? E assim, como a gente lutou muito no ano passado pra conseguir realizar essas duas gravações, tanto o Mario Kart quanto o Smash Bros., com certeza tem uma sensação de sonho realizado, porque... porque foi muito difícil. Porque a gente idealizou isso tudo e lutou muito pra conseguir realizar e teve a ajuda de muita gente pra fazer isso acontecer, muita gente mesmo, né? Não só todos os atores e a, e a equipe que estavam lá na hora da gravação, mas todas as pessoas que facilitaram conversas, que... que... Apoiaram a gente de alguma forma, até mesmo os locais, né? O, o cartódromo de Guapimirim, a BGS que liberou o estacionamento, todo mundo que ajudou a realizar aquilo. Mas gente, eu quero ver a Pit. Mário! eu já queria muito fazer a Pit. Canal nerd me proporcionou isso. No susto quando a gente gravou o smash na na BGS, mas fazer a Pit e gravar um vídeo é bem melhor que só fazer a Pit. Foi uma experiência única, porque eu cantei, eu dancei, eu atuei, eu xinguei aqui também, então foi incrível. Conheci um pouco mais da Amanda, né, que podia atuar, que podia fazer mais, que tinha uma outra Amanda aqui dentro e que, graças ao Nerdista, esse convite, eu pude me conhecer melhor, então foi um mix de sentimentos, foi alegria, foi emoção, foi vergonha. É, foi, foi, tu, foi de tudo. <risos> Gravar Super Smash Bros foi uma loucura, cara. Você <risos>